Esse projeto é um projeto singelo, simples, mas de uma repercussão social imensa. Porque, na minha opinião, ele faz justiça com é, as franquias ou com os créditos tributários que você adquire das operadoras para a utilização da internet. É, existe aí uma controvérsia muito grande, que quando você adquire um pacote, é, você efetivamente... É, paga por esse pacote é, um, um número X de, de, de franquia. Entretanto, se você não utilizar tudo, todo o direito da franquia que você poderia utilizar, você perde os seus créditos. Enquanto que a recíproca não é verdadeira. Se você gastar a mais do que você efetivamente comprou, você não pode compensar isso é, no mês seguinte. É, e as empresas, elas cortam imediatamente a possibilidade de você usar a internet. Então, veja bem, isso cria uma justiça bastante interessante do ponto de vista da utilização desse importante instrumento de comunicação hoje, que é a internet. É, o projeto, ele está na comissão cujo o relator é o senador Alta Lencar, que me mencionou da importância do projeto e da disposição de fazer um parecer favorável, e aí eu acho que ele tramita naturalmente nas outras comissões do Senado Federal.